Materiais multimídia, tutoria, ambientes virtuais, mediação tecnológica. Todo esse conjunto de palavras já nos dá uma breve ideia do que vem a ser a educação à distância. Primeiramente, é importante ter o um entendimento da EAD com base em nossas leis e normas. Assim, existem documentos legais que regimentam e regulam essa modalidade educativa em nosso país. Mas vamos mencionar apenas dois. O primeiro é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, 9394 de 1996. No seu artigo 80, diz que o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância em todos os níveis e modalidade de ensino e de educação continuada. O que é importante dizer é que a LDB foi a primeira lei que propiciou as bases para a modalidade à distância. Avançando na história, no ano de 2017, temos o então decreto número 9057, que atualiza a regulamentação da EAD e amplia a oferta de cursos. O decreto nos diz, a educação à distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. Veja que o decreto caracteriza a EAD e ressalta a importância das tecnologias da informação e comunicação para a concretude dos cursos à distância na atualidade. Por isso, a importância dessa modalidade de estudo. Nesse limiar histórico da EAD, temos ainda diversos conceitos pensados e elaborados por teóricos da área, mas por ora vamos ver apenas um, e que é bem significativo. Neder nos fala que a educação à distância é um meio, um recurso que permite ampliação do acesso à educação, o atendimento do adulto possibilitando o uso de novas tecnologias de comunicação e de informação. O que nos faz entender que a EAD amplia em muito o acesso à educação. Ela consegue, por meio das tecnologias, romper barreiras geográficas e chegar em regiões mais longínquas do nosso país, propiciando a formação de muitos, ou seja, ela possibilita a inclusão de sujeitos na educação. Música Historicamente, é possível dizer que a IAD se desenvolveu por meio de algumas gerações. A primeira geração, na década de 70, baseava-se no estudo por correspondência. A segunda geração, a partir de 1970, a EAD se institui pelas transmissões via TV aberta, rádio e até fitas de áudio e vídeo. Em 1990, na terceira geração, a educação à distância ocorre basicamente pelas redes e conferência por computador e estações de trabalho multimídia. Em 2000, a quarta geração marca profundamente a expansão da EAD por conta do ensino via internet, ou o e-Learn. Hoje, é possível dizer que vivenciamos a quinta geração da EAD, a geração futura, marcada principalmente pelo uso intenso das tecnologias móveis, como os smartphones e tablets, ou, por se dizer, o e learning Outro aspecto importante a ressaltar sobre a EAD diz respeito à sua organização e que pode ser de diferentes formas, considerando a realidade em que está inserida. Mas vamos aqui apresentar um pequeno modelo organizativo dessa modalidade, subdividido em três eixos. O primeiro eixo é o humano, que contempla as figuras do corpo docente, dos tutores, da equipe técnica e administrativa e, claro, os alunos. O segundo eixo engloba os recursos materiais, ou seja, instalações físicas como bibliotecas, polos de apoio presencial, laboratórios, salas de orientação, como ainda os materiais didáticos. E no terceiro eixo, centra-se nos recursos de tecnologia, com toda a infraestrutura de TI que engloba desde equipamentos, servidores, como ainda os softwares especializados para a produção de materiais e, também, o ambiente virtual de aprendizagem. É possível ainda falar de dimensões da EAD, como é o caso da dimensão didático-pedagógica, que tem importância central em qualquer projeto de educação à distância e que define os modelos de ensino e aprendizagem, a didática e metodologia como também os seus processos de interação e mediação, assegurando assim a qualidade dos cursos à distância. A dimensão organizativa-administrativa, que planeja e organiza toda a logística de um curso EAD, seja nos aspectos humanos como materiais. E a dimensão tecnológica, que se ocupa com os cuidados de infraestrutura, conectividade, comunicação, informação e a colaboração. Assim, a EAD é uma modalidade educacional em franco crescimento em nosso país. No censo do INEP de 2016, podemos observar que temos mais de 8 milhões de matrículas em cursos de graduação. E desse total, quase 1 milhão e 500 de estudantes estão matriculados em cursos à distância, o que nos mostra o potencial e a grandeza dessa modalidade educativa. E, mais uma vez, como ela amplia e possibilita a formação de diversos sujeitos. Caminhamos agora para a convergência de modalidades educativas. Logo, não faremos mais distinção entre educação presencial ou à distância. E isso graças à evolução das tecnologias, que nos tem possibilitado tanto ampliar espaços de aprendizagem como estreitar as práticas e relações sociais por conta da cybercultura. Mas isso já é assunto para um outro vídeo. Espero que tenham gostado. Abraços e até logo!